Me trouxe rap, mundo. Às vezes me sinto preso em cubo por armadilhas da corrupção. Por isso passo rap de sabedoria e pro coração. Perdi muitas pessoas que eu amava, avô, avó e meu tio. Que deixou pra trás dois meninos lindos e uma de nove meses de nascido. Cadê o papel do Estado? Prendeu o fugitivo. Mas transformei esse desprezo do sistema e suspiro. Erguei minha cabeça. Fiz, meu caminho, sozinho, só eu sei o sei que eu passei Noites difíceis que chorei Meus olhos lacrimejavam, a dor me corroía. Menino de família ausente, menino de pai ausente Não dormia pensando que alguém chegaria, te beijaria Te daria uma boa noite, filho, ou até talvez um bom dia Existem vidas infinitas no mundo, mas as nossas não é não Então levante sua cabeça e pense no seu futuro E corra atrás, para que o sistema não te faça de um pobre incapaz, rapaz o rap abre sua mente, não fecha. Quanto mais se colhe, mais se planta. Quanto mais você escuta, mais você colhe o conhecimento, se leva pra sua vida. Rap só aí vai ser mais um artifício pra minha vida. Fé pra rua ver.